Opa, fala galera que eu vim aqui, tá dando meu depoimento sobre o hacker de Aviator, tá? E falar alguns motivos para você não tá comprando é, esse robô, tá? Muita gente aí tá indo por essa, é, esse tipo de inteligência artificial e tá dando muito ruim, tá? E eu quero tá falando aqui pra vocês o motivo que isso tá acontecendo e de muita gente também tá perdendo muito dinheiro. Eu espero que esse vídeo seja um vídeo... Bem rápido e explicativo Para deixar esse alerta aqui para vocês Principalmente para a galera Que está começando nesse mercado tá? Principalmente para a galera Que não conhece muito bem ele E está em dúvida se realmente ele funciona Se ele paga Se ele realmente faz a indicação correta Ou não tá? Galera, eu quero deixar muito bem claro Aqui para vocês Que está surgindo sim Muita pirataria Primeiro do robô dessa inteligência artificial e segundo do site, tá? Então, o que é que tá acontecendo aí? Pelo simples fato do lançamento do hacker, a Vieto, muitas pessoas ali, mas nesse mercado, infelizmente, acabaram pirateando esses, essas inteligências artificiais e vendendo por aí na internet. Então, assim, desde já eu já te peço para você tomar muito cuidado com as informações que você vê aí no mercado, tá? que muita gente divulga, principalmente alguns influenciadores. Se você não sabe, esses influenciadores que você segue, cara, ele está sendo pago para te influenciar, ou seja, ele está sendo pago por uma empresa, tá, para oferecer pro seguidores deles, tá? Esses robôs, essas casas de apostas, tá? Esses produtos. Então, assim, eu peço para vocês tomarem muito cuidado com isso, porque tem muita gente sim Perdendo dinheiro com esses robôs, esses, essas inteligências artificiais aí, que tá surgindo no mercado fake, tá? Tem muita gente reclamando que ah, não recebi, paguei, não recebi. É, tem muita gente falando que foi descontado um outro valor totalmente diferente do cartão de crédito. Então, desde já, eu já quero deixar muito bem claro e informar para vocês que também tem muita gente aí pirateando o site. Então, às vezes você viu que é o robô certo, o robô oficial, e quando você clica no site ali para comprar, é direcionado beleza, para um site, basicamente um site idêntico ao que você vê a galera divulgando, porém quando você vai comprar, clica no botão, coloca suas informações pessoais, seus dados pessoais lá, clica no botão de compra, é descontado sim o valor da tua conta bancária, se caso você pagou por Pix, ou se caso você comprou por cartão de crédito, porém você assim que clica em comprar aparece lá um erro de gueto de pagamento então assim isso está surgindo sim no mercado muita gente está perdendo muito dinheiro por conta disso e é através desse vídeo que eu vim alertar para vocês e informar que o site verdadeiro para você clicar e ser direcionado para o site oficial é o que eu vou deixar na descrição do vídeo e vou fixar aqui em primeiro nos comentários então assim Cuidado onde vocês vão estarem clicando As informações que vocês vão estarem pegando aí na internet Porque tem muita gente aí perdendo dinheiro Sem conhecer e sendo vítima dessa pirataria Tá, galera? Então, vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial E vou fixar aqui em primeiro também Do site oficial para você clicar e ser direcionado para o hacker avieito Beleza, galera? É um, é um aplicativo que ele realmente Pelos testes que eu fiz aqui Ele tá funcionando tá tem uma semana que eu tô utilizando ele tá funcionando se ele der alguma falha como outros teve aí eu mostrei para vocês fiz um vídeo falando para vocês eu venho gravo um outro vídeo falo para vocês que ó tá ruim tá dando delay troque porque não tá, não tá indo bem, talvez muita gente perguntar ah, deve ser tua internet, teu celular, teu computador que tá ruim, galera, não é, tá, não é minha internet, não é meu computador, também não é meu celular, tá, é o próprio robô, é o próprio programação ali, que tá autenticando algum erro ali, e tá surgindo sim esses delays, tá prejudicando muita gente, então, eu espero que esse vídeo aqui possa ser informativo aqui para você e possa ter contribuído alguma coisa para você, tá? Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aí, compartilha para outras pessoas verem esse recado que eu tô dando, beleza? Deixa aqui no comentário o que é que você achou desse vídeo, se te ajudou, se você sabia dessa informação ou não, tá? Espero que eu possa ter realmente te ajudado, beleza? Todas as informações já estão tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau, fui!